Bora lá, mais um. Você diz que não me ama, vocês que não me quer Mas fica pagando pau, qual é que é? Todo dia seu teatro é exatamente igual, sem fingir que me odeia, mas o um fundo paga pau Ela é atriz, ela faz sina, ela mete uma pressão, se joga na minha frente Engana não, feito com a mal matada Ela rebora o passo mal, e no nariz empinado Ela é a tal, seu mundo no é chaveco um Ela finge não me ouvir, seu ritual, olha a bruxa Vem discutir sua psicologia Tá um tanto quanto errado, minha de uma vez Ou tá danada, vocês que não me amam Vocês que não me querem, fica pagando o pau seu teatro é exatamente igual Você finge que me odeia, mas o um fundo paga pau